pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é este macacão aqui, maravilhoso olha que charme para usar agora no verão ele tem este detalhe aqui que fica em transparência gente, não tem o que falar, né? o molde dele vai estar disponível no site do 36 ao 56, tá? eu vou virar de costa para vocês verem as costas dele Então ele é muito simples de fazer. Eu usei este crepe que eu recebi lá da Teodora Tecidos. Ele é um crepe Dolce Cabana, gente. Não preciso nem falar nada, né? Olha que graça que ficou. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser adquirir este tecido, tá? É só você clicar que direciona você direto para estar tá comprando. Lembrando que para as leitoras do Alfinetadas da Moda, vocês têm cupom de desconto lá no site da Teodora Tecidos. Então, se você quiser aprender a fazer este macacão aqui maravilhoso e facinho de fazer, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então pra gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é um macacão maravilhoso, né? E eu estou trazendo pra vocês, então, aquele top que eu fiz aqui no canal e vocês não conseguiram... Na verdade, vocês não. Me deu um problema naquele post do top, que eu não consigo colocar o molde pra vocês. Eu não consigo apagar o post. É, enfim, como eu prometi, estou trazendo aqui, então, novamente uh, o vídeo dele, né? E vai ter o molde, então, daquele top lá, que tem aquela... Ama... não é amarração, né? Mas é aquele top de retalho. Tô fazendo aqui, então. Ele já tá aqui posicionado no tecido, olha. E aí, eu vou colocar o molde junto com esse macacão. Se você quiser só o top, você imprime só a parte do top. Se você quiser o macacão inteiro, aí você imprime a, a parte da calça também, ok? Já coloquei aqui todos os moldes no tecido. Aqui, meu tecido, ele está dobrado. Eu tenho que cortar duas vezes essa frente na dobra do tecido, quatro vezes a frente, quatro vezes a costas e quatro vezes ao outro lado das costas, tá? Por isso que ele já está dobrado em quatro, é, só que a parte da frente, que é na dobra, que a gente corta duas vezes na dobra do tecido, que a gente vai fazer ele todo forrado, beleza? Ah, vou colocando, então, como eu disse, né, já coloquei todo o molde e vou cortar. Se você já tiver prática, já pode cortar deixando uma margem de, centime, de um centímetro aqui toda a volta do molde. Pra quem não tem prática, risca aí toda a volta, corrigir de alfaiate a fita métrica, um cm, centímetro, dois centímetros de margem de costura, e aí você corta. Bom, pessoal, então, que agora, agora que a gente já cortou todas as partes, a gente já vai começar a montar. Eu vou montar, então, só uma perna com vocês, e vocês repetem o mesmo processo na outra perna, e vou montar só um lado da blusa, que é a parte de cima. Aí, a parte do fogo, vocês repetem o processo, que é igual, tá? Então, vamos começar pela blusa. Nós vamos pegar aqui, olha, costa com costa, vamos colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, e vamos fechar aqui as costas. Tá? Lembrando que aqui no meio a gente vai colocar um zíper. Então, nós vamos fazer isso com as duas partes das costas, olha. Tá? Vamos pegar aqui a parte da frente. A parte da frente é da dobra do tecido. Aí, nós vamos colocar aqui as laterais e também passar uma costura, ó. Lateral com lateral. E tá voando tudo porque o ventilador tá ligado. Gente, tá muito calor. Tá? Depois que a gente passar as costuras aqui, nós vamos vir aqui com a parte das costas e vamos unir aqui na lateral, tá vendo? Desta forma. E aí, a gente já une a blusa toda, tá? Vamos fazer isso com a parte de cima e a parte do forro, que são iguais. Na parte das costas, nós vamos pegar aqui a parte da perna, que vai o bolso. Vamos pegar aqui... A parte chanfradinha do nosso bolso, vamos costurar aqui, ó. Lado direito do tecido com lado direito do tecido, passar uma costura aqui. Costurou o fundo do bolso, você vem aqui e vai fechar o seu bolso. Vai colocar aqui, olha, a parte do bolso, vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vai fechar o bolso aqui, ele vai ficar desta forma, olha. Todo encaixadinho aqui. Colocou o bolso, vai vir aqui com a perna. Vai colocar lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, vai passar uma costura pelo cavalo e pela... Oh, desculpa, pelo cavalo não, pela entreperna e pela lateral. O cavalo a gente vai deixar aberto, tá? Que depois a gente vai encaixar uma perna na outra. É, vocês vão ver que eu vou costurar umas partes na overlock, outras partes na máquina reta. Você pode aí, fica a seu critério, tá? Se você quiser só passar na overlock ou só na máquina reta, fica a seu critério. Esse tecido, ele tem um pouco de elastano, tá vendo? Então, por isso que a parte da perna eu fiz na overlock, tá? Pra não correr o risco de arrebentar. Se você ficar com medo de arrebentar e você não tiver overlock, passa o ponto zigue-zague da sua máquina doméstica, tá bom? Então, nós vamos pra máquina agora fazer todos esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Agora, pessoal, já vamos começar a montar o um macacão, muito simples de fazer. Vamos montar a primeira parte da blusa, tá? Que nós montamos, então, lembra que eu falei que, ó, tá vendo? Fizemos duas blusas, né? Porque a gente vai fazer a parte de cima e a parte de baixo. Então, a gente vai pegar aqui e vai colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E nós vamos passar aqui uma costura... Opa, não tá mostrando? Aqui, ó. Nós vamos passar uma costura pela parte superior. Só que você vai deixar aqui, ó, abertinho o biquinho. E essa costura aqui da lateral, você vai deixar uma partinha delas aberta. Que é onde a gente vai encaixar a alça, tá? Então, é só passar uma costura reta na máquina aqui. Fechando a parte superior. A calça, gente, é muito simples. Você vai pegar uma perna do lado do avesso E a outra perna você vai deixar do lado do direito. Certo? A perna que estiver do lado do direito, você vai introduzir aqui, olha. E aí, você vai passar uma costura aqui no seu cavalo, fechando todo o seu cavalo, tá? Só passar uma costurinha reta aqui na máquina, fechando aqui o cavalo, tá? Se você quiser colocar o zíper das costas que vai na blusa, descer um pouco pela calça... Então, você deixa uma parte aberta aqui e você termina de colocar o zíper na parte da calça. Então, agora a gente vai colocar a alça. Eu não vou usar é, a alcinha do mesmo tecido. Eu tinha essa alça aqui que eu comprei. Na verdade, faz muito tempo que eu tenho ela, olha. E olha que gracinha que ficou, tá vendo? Eu vou usar ela, então. Mas, não tem necessidade, tá? Você pode colocar duas tirinhas com a alça, uh, com o tecido mesmo. Eu já ensinei vocês fazerem várias vezes a alcinha aqui. Mas, ó, é muito simples. Você vai cortar aí, olha... Na largura que você preferir, a alça, tá? Eu acho mais bonito, mais fininha pra esse modelo. Então, você corta menor, aí você dobra, passa uma costurinha e depois você vira essa alça. E a, e a, a largura fica a seu critério. A largura determina o, a grossura que vai ficar a alça. E a altura é a altura do seu... Do, da onde vai o decote até as costas. Então, você tem que colocar a blusa e ver... Quanto que vai dar certinho pra, pra ficar no seu corpo, tá? No meu caso aqui, que é um tamanho 40... Eu cortei uma alça, olha, de... Duas, na verdade, né? De 36, tá? Mas aí você corta um pouquinho maior, porque tem a margem de costura. Então, você mede aí em você. Aí você coloca aqui na pontinha do decote as duas alcinhas... E depois, você vem aqui, olha, e a outra ponta você coloca nos buraquinhos que a gente deixou aqui pra poder costurar isso daqui, tá vendo? Aí, você enfia aqui por dentro, ó. E aí, volta pra esse lado pra você costurar certinho isso, né? Não costurar ela virada. Ainda mais aqui no meu caso, que ela tem brilho de um lado, então, tem que ficar bem certinho. Aí, é só ir pra máquina, passar uma costura aqui, ó, fechando aqui o buraquinho e prendendo a alça nele, tá? E aí, você corta o excesso que fica da alcinha. Então, eu vou pra máquina, passar uma costurinha aqui, e aí, eu já volto pra gente dar continuidade aqui no nosso macacão. Agora, pessoal, antes de unir a calça na blusa, eu decidi usar este aviamento aqui na cintura, olha, então, ele vai ficar transparente mesmo, tá? Mas, eu acho que vai dar um resultado bem bacana, né? Então, eu vou colocar. É muito simples colocar. Eu vou costurar ele, como ele é muito largo, eu vou colocar assim, olha, lado direito do tecido, com lado direito do tecido. E vou passar uma costura aqui, olha, pra fixar ele aqui. Ele vai ficar desta forma, tá? E vou fazer o mesmo processo aqui na parte da blusa, Tá? E aí é só colocar o zíper e o macacão já vai estar finalizado. Junta aqui o macacão, olha O que, que eu fiz? Coloquei o zíper, tá? Já coloquei o zíper Já está finalizado Aí você tem que fazer a barrinha dele também Olha Gente, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como colocar o zíper Não coloquei zíper invisível Coloquei um zíper mais grosso é, Como eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando Eu pulei essa parte E vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação Pro vídeo não ficar muito longo, tá? Gente, super simples de fazer esse macacão o molde dele vai estar disponível no site, tá? Lembrando que a parte da blusa é aquela parte da blusa, rega... é, daquela blusa de retalho que vocês me pedem o molde. Então, se você quiser, eu vou colocar separado as duas partes. Então, se você quiser baixar só a blusinha, tá no site o molde é do 36 ao 56, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail.